Oi gente tudo bem? Bom eu vim aqui porque conforme eu falei mais cedo né, nas minhas redes sociais eu ia liberar o meu treinamento de como empreender gratuito para vocês tá e eu vou fazer isso eu passei o dia todo hoje organizando tentando mexer nele para tornar ele gratuito para vocês por pelo menos 40 dias por que, que eu tô fazendo isso, gente? Porque a gente está passando por um período aí bem complicado, né? Com essa quarentena. E eu queria de alguma forma contribuir com vocês ajudar você, pequeno empreendedor ou você que tá querendo empreender a ter um material incrível para você poder se capacitar. E eu acho, gente, que todo mundo deveria fazer a sua parte, né? Se cada um fizer a sua parte, vai ficar mais fácil a gente conseguir sair desse período aí de coronavírus, né? Porque eu acredito que o pico dessa doença não chegou aqui no Brasil ainda e vai complicar cada vez mais, então eu peço para vocês fiquem em casa, não saiam de dentro das suas casas e aproveite esse período para vocês se capacitarem, eu vou deixar o link aqui para você entrar você se cadastra e você vai ter acesso gratuito a esse treinamento e ele vai durar mais ou menos aí uns 40 dias eu espero muito que vocês gostem desse treinamento, é a parte que cabe a mim, né, contribuir para para esse movimento todo Eu tenho visto né, que várias outras pessoas Também estão fazendo trabalhos Parecidos com esse E eu decidi também disponibilizar O meu curso Eu espero que vocês gostem Que vocês utilizem ele Com, com sabedoria Porque como eu já falei Essa é a forma como eu Josi ganho dinheiro Sustento a mim e a minha família né, Através da venda dos meus produtos Através do conteúdo do meu canal do YouTube, venda dos produtos, através das consultorias, então eu tô liberando esse produto para vocês, totalmente gratuito, não vai ser cobrado depois, o que vai acontecer é que depois de 40 dias você não vai ter acesso mais, né, só se você comprar esse conteúdo, então é isso gente, eu espero muito que ajude vocês, né, eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo Conteúdo, aproveite bastante, tá? Use bastante, faça anotações, entra lá no nosso grupo do Telegram, porque aí eu vou dar consultoria gratuita para os alunos lá, tá bom? Vai ser bem legal, a gente vai bater alguns papos, a gente vai conversar, eu vou tirar dúvidas de vocês, conforme eu for tendo mais ideias ou conforme eu vou vendo a dificuldade de vocês, eu vou incluindo mais assuntos nesse treinamento, tá bom? Então ele não é é um treinamento engessado, ele é um treinamento que, conforme vai passando aí os, os dias, as semanas, é mais temas ali para você poder usar em casa, né, para você poder aplicar na sua empresa ou aplicar no planejamento da empresa que você quer montar, tá bom? Eu espero que vocês gostem, eu realmente abri esse treinamento gratuito do fundo do meu coração porque eu acho que a gente está no momento de se ajudar, né? a gente precisa se ajudar, a gente precisa dar as mãos porque a gente não consegue caminhar sozinho, é muito difícil. Ainda mais nesse período aí que a gente vai enfrentar ainda, tá bom? Um beijo e até qualquer dúvida lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Um beijo, tchau!